Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de alegria estar aqui nessa noite, na casa do Pai. Amados, eu não sou uma pessoa assim, muito dada a entregar a profecia. Às vezes as pessoas até pedem oração e ficam na expectativa de se entregar uma revelação. E é muito de Mas eu estava ali e o Senhor falou assim comigo eu tenho muito temor de Deus para falar as coisas, alguém. um novo tempo aleluia Bruna, um novo tempo Letícia, um novo tempo e tem mais esse altar viverá um tempo profético glória a Deus, aleluia eu tenho muito temor o Senhor falou muito forte comigo eu não tinha dúvida que é o Senhor um novo tempo amém, amém. abrem atos 12 Sim. e o hum. versículo 5 eu não quero fugir o ritmo do culto está levando para isso eu não quero sair do Senhor, da direção da onde o Senhor está caminhando atos 12 5, apenas o versículo 5 quem encontrou diz, eu amo Jesus quem encontrou diz, eu também Depois João, Amém. Está escrito assim: Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da Igreja a favor dele. Pedro pois estava guardado no cárcere ou no cativeiro ou na prisão mas a igreja fazia contínua oração em favor dele amém? Aleluia. queridos é, como já foi dito aqui foi cantado sobre oração ou eu oro ou eu morro A oração é para a alma, o, o que o oxigênio é para o corpo. Não tem como sobreviver sem respiração. Como não tem como sobreviver sem uma vida de oração. E para entender esse texto aqui, onde Pedro está cativo eu preciso entender quem o vocacionou, Jesus quando ele estava caminhando, e podendo fazer tudo sozinho, não fez, não porque não tinha poder, para ensinar para nós, o princípio da unidade, o princípio de fazer junto, o princípio de estar em união, onde a unidade, ao óleo do azeite, a bênção e a vida para sempre, Aí Jesus chama Pedro que está pescando e diz: Se tu me seguir, eu faço de você pescador de homens. E ele larga a rede que era o instrumento de pesca. Senhor, quando eu ia pescar, eu usava um instrumento chamado rede para pegar peixe. O Senhor falou que eu vou ser pescador de homem. Que instrumento eu vou usar para pescar esses homens? Não! Você vai ser rede na minha mão. E quando eu lançar você, você vai trazer os peixes, você pescou. Glória a Deus, aleluia. Então quer dizer que eu vou ser rede na tua mão? Sim. Aí Jesus caminha um pouco mais, já chamou Pedro e André. Aí ele encontra Tiago e João dentro do barco com o pai. Costurando as redes. Segue-me. E está assim, ó, E imediatamente eles abandonaram tudo e seguiram o Senhor. Senhor, quando eu estava lá, eu usava agulha para costurar a rede. Que instrumento tu eu vou usar agora? Você vai ser a agulha na minha mão para eu costurar as pessoas que vão chegar aqui. Sabe por quê? Deus chama dois tipos de pessoa: as redes e as agulhas. Porque na lançada da rede tem peixe que fica se batendo, tem uns peixes bravos que dá trabalho. E nesse balançada da rede rasga a rede. E aí a rede que é você chega aqui rasgado mas o Deus que chamou você para ser rede, te de se do agulha para costurar, agulha, Deus, Deus, Deus. Deus. talvez você chegou aqui rasgado hoje, não sei o que você aconteceu, talvez na, na ida para a pescaria, algum peixe te rasgou, mas o Senhor diz: Eu te trouxe aqui hoje, porque eu vocacionei algumas agulhas para costurar as redes rasgadas. Glória a Deus, aleluia. E sabe por que que Tiago não está com o Pai? Não dá para costurar a rede sem a presença do Pai, porque o Pai conhece os pontos das nossas almas. Glória a Deus. Glória a Jesus Quando o diabo vê isso, ele fica na preocupação, irmão Franciele, porque Jesus chama rede e agulha. Jesus é assunto ao céu e deixa aqui as agulhas e as redes. E em Atos 2 a igreja ora, o Espírito desce, e numa lança de rede, ele faz com Pedro? 3 mil peixes, três mil almas vêm para o Senhor o diabo ficou endemoniado, não pode, começa uma perseguição contra as redes e as agulhas de Deus, em Atos 4, eles oram, e diz assim, que tremeu, eles recitam o Salmo 2, quando eles acabam de recitar o Salmo 2, treme tudo, e diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito, e agora, cinco mil almas, Nenhuma uma lançada de rede, o diabo fica doido, é Lucas que contabiliza, a igreja continua orando e crescendo pastor José, e Lucas diz assim ó, e era uma multidão, que não dava para contar. aleluia, o diabo fala, não pode, essa igreja não pode crescer, essa igreja não pode avançar, levanta uma contenda entre os gregos, eles vêm mal assim, vocês estão errados, porque as viúvas foram abandonadas, quando eles estão indo, para, para, para, não, não, não, não, não, não, vamos lá, nós vamos servir a mesa, vamos levantar sete homens de boa reputação, com sabedoria, cheio do Espírito, e sinto, não e se lá, nós perseveraremos, na palavra, e na oração, ele, fala, não pode Temos que destruir esse povo Lá em Antioquia Capítulo 11 E pela primeira vez Os discípulos foram chamados Cristão Esse povo Que está vindo aí Está revolucionando o mundo E chegou até nós Porque eles oram Amém quando eles oram Deus tem tudo Quando eles oram Aí está assim, ó Eles não têm, São pescadores Mas está assim, ó Eles viam como se eles tivessem Estado com Jesus Quando eles oravam Deus comunicava as coisas do céu e eles se entregavam para a terra. E eles eram levados ao arrependimento e conversão E havia comunhão. Glória a Deus. E havia partido pão. E havia oração. E havia temor. Porque eles oravam. Tiago. irmã Cláudia prende Tiago lembra que Tiago é agulha? prende Tiago e aqui eu fico com medo porque não tem menção da igreja quando Tiago é preso prende e mata Tiago o diabo fala quebrei uma agulha se a rede chegar quebrada já era. Aí o diabo vai prende Pedro que é rede. E aí tá assim, ó, e eles estavam esperando o tempo da Páscoa para matar Pedro. Escute. Deus sempre vai nos dar um tempo de Páscoa. Deus sempre vai nos dar tempo para buscar sabe onde a gente Deus. é não se prepara para a guerra em tempo de guerra, se prepara para a guerra em tempo de paz não se lê manual de, de, de afogamento no meio do rio se lê manual de afogamento antes de estar se afogando quando prende Pedro a igreja desperta e aí um fala assim vamos orar? Vamos. Vamos orar? Vamos. Já mataram Tiago? Vamos perder Pedro também? Se a igreja orasse por Tiago. Como orou por Pedro, Tiago estava vivo. Tiago não morreria, irmã Maria. Se a igreja tivesse orado nós estamos perdendo alguns tiagos, vem cá mandar, Deus está falando, já perdeu o tiago, vai perder Pedro, e aí houve um despertar, e eles vão orar, mas a base da oração não é Pedro, a base da oração é Deus, Glória a Deus. e aí, os irmãos vão, os irmãos indo, as irmãs foi, as irmãs indo, tem uma jovem orando. Onde você vai, Rôde? Orar. Para. Orar. Para, ah, menino. Tem gente orando já. shopping. chover. A namorar. Vai pro TikTok. Não, eu vou orar. Está todo mundo indo. Os irmãos foram. As irmãs também. O jovem também. Está todo mundo orando. A Deus Para que livre Pedro Aleluia. E aí eles estão orando Orando Orando E como eles estão orando Deus Não envia um profeta Envia um anjo Aleluia estão orando aqui, o anjo não vem aqui, não teve arrepio, eles não estavam vendo nada, mas enquanto eles oram aqui, Deus viu o anjo lá, Glória a Deus, Aleluia. eles não estão vendo, mas estão acreditando que Deus é poderoso, e estão orando, só que Pedro, quando entrou lá, irmão Franciele. Um preso, quando entra numa, numa penitenciária, eles tiram toda a roupa do preso, toda a roupa, acho que a até o cabelo e põe lá. E há uma ameaça que Pedro ia morrer no outro dia, mas Pedro está dormindo, sabe o que Pedro está dormindo? em João 21, Jesus falou que Pedro ia ficar velho, e tinha uma promessa lá, de Pedro envelhecer, como que dorme, sabendo que morre no outro dia, a gente por muito menos perdemos o sono, viramos um churrasquinho na cama, vira para um lado e para o outro, e Pedro está dormindo, só que Salomão no Salmo 127 está assim, ó, aos amados, Deus dá enquanto dorme, foi enquanto ele dormia Enquanto Jacó dormia Que Deus dá um sonho De uma escada descendo do céu E anjos subindo e descendo Foi enquanto dormia Que Deus envia um anjo para Daniel Que orava três vezes ao dia O salmista diz Em paz eu me deito Pego no sono Me levanto porque o Senhor Me sustentou. Por que, que você está perdendo sono? Se eu convidar alguém para almoçar ou jantar Aqui eu vou ter que ir lá em casa, sair correndo Passar no JS, comprar alguma coisa E lá, meu Deus do céu, convidei O pastor Adriana, a irmã, assim, ele falou assim Convidei, não sei o que, não sei o que Tem coisa aí Deus quando ele convida, está tudo pronto é, cara, é, é. Deus quando promete, já está pronto Quando ele fala, já é. Aleluia, aleluia. A igreja está orando Pedro estava guardado por 16 soldados Pedro estava cativo Na mão De homem Tem muita coisa Que tem alguns homens que estão aprisionando As redes de Deus Tem muita gente aprisionando As redes de Deus Pegando assim a rede assim ó. Fica aí Tem muita rede de Deus frustrada Tem muito profeta calado tem muita gente machucada, mas de hoje eu levanto a puta. Hoje você não sai daqui mais rasgado. Eu costuro os pontos da tua alma para você voltar a cantar. Para você voltar a evangelizar. Para você voltar a pregar. Para você entregar aquilo que o Senhor te ordenou. Oh, rabadara, rabadara, rabadara, rabadara, rabadara, subia um indiano chamado Sadhu Sungassim conhecido na Índia como o apóstolo Paulo o apóstolo dos pés sangrentos irmão Jorge ele estava ministrando uma igreja e uma mulher muito distinta falou, o senhor não faz uma oração na minha casa? esse homem ficava horas em oração, na presença de Deus, ele falou assim, ora, aí no outro dia ele foi na casa dela, e ela é uma mulher rica, tocou na campanha, a empregada foi ver, e aí a empregada perguntou o nome, e ele falou o nome, e o senhor sim, disse o nome dele, ela voltou e a, e a senhora falou assim, quem era? ela disse, nossa o nome é complicado, mas, se ele não for o próprio Jesus, é irmão dele. Porque quando você fica muito tempo com a pessoa, você fica parecido com ela. Quando você fica muito tempo orando, você fica parecido com ele. Você ama mais. Você perdoa. Você ajuda. Você não julga. Você não critica. Você não aponta o dedo. Você estende a mão. Você entra em lugares em Deus que ninguém mais entra. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. E a igreja está orando. O anjo chega lá, acorda Pedro, acorda Pedro. Quando Pedro acorda, o anjo fala assim: Ó, levanta-te, sim, toma capa. O anjo antes de passar ali. Foi lá onde a capa de Pedro tinha deixado. Que o, o, o soldado pegou e trouxe a capa de Pedro. Eu vou restituir para você o que o diabo te tirou. Eu estou te devolvendo, Pedro, aquilo que o diabo tirou de você. Eu vou repetir que você não ouviu. Eu estou te devolvendo aquilo que o diabo tirou de você. É da -da Capa fala de Deus. ministério Capa fala de autoridade Singe os pés Volta a caminhar Na caminhada evangelística Tua Aí o anjo fala assim irmão Franciele, segue-me Esse segue-me é muito sério Ele está dizendo assim ó, Onde eu pôr o pé Você põe se eu andar, você anda. Se eu parar, você para. Tipo assim, eu vou levar você na casa de quem você não gosta. Eu é senhor? É. Porque eu tenho uma obra para fazer lá. Sabe por quê? Meninos e meninas vão onde querem. Homens e mulheres de Deus vão onde precisam. Meninos e meninas, e... meninas e meninas fazem. Possa. homens e mulheres Deus faz o que é preciso ser feito eu gosto de ir lá mas Deus quer que você vá não vou perdoar mas é de que Deus não vou ajudar se é menino não ajuda mas se você é maduro em Deus de vai dar a sua é tempo de Deus nos levantar como rede e é tempo de Deus nos levantar como agulha. Se você é agulha e nós somos a nossa é torta, é mas ai Mulha dos seus lados hoje E o que você falar Vai costurar famílias Vai costurar Jovens Se você ler o livro Heróis da Fé Tem um homem chamado David Lindstrom Está lá no Heróis da Fé, um livro compilado pelo Orlando Boyd, grande homem. Não é brasileiro, mas gastou sua vida no Brasil, ele e é a sua esposa. Gastou aqui 10 mil lá da Inglaterra. Foi para a África fazer missão na África. E chegou num vilarejo, numa vila africana, e ele falou: Eu vou em todas as vilas, menos na que eu moro então ele fazia culto em todas as vilas ao redor, mas na vila que ele morava, ele nunca realizou um culto, nunca, e foi picado por uma serpente, teve que voltar na base missionária, e trouxeram um jovem missionário no seu lugar, o jovem missionário não sabia do propósito dele no não sabia, e o que, que, é que um jovem missionário faz? Deus da chegada, Que faz um cruzado, ou um culto, normal, e quando ele começou, quando ele começou a pregar, uma mensagem escatológica, quando ele começou a falar de Jesus, o chefe da tribo, no meio da mensagem, interrompe ele e fala assim, jovem pregador, esse homem que você está falando aí não é, você errou o nome dele, ele estava pregando sobre Jesus, você errou o nome, porque esse homem a gente conhece, mora aqui na vila, aqui, morou aqui na vila, o nome dele não é Jesus, é David Livingston ele se parecia tanto com Jesus, que quando pregou sobre Jesus, eles falaram, não, o nome dele não é Jesus, é David Livingstone. Ele porque ele orava. ele orava, na biografia de Hudson Taylor, que gastou a sua vida na Índia, na China, está assim, ó, o filho dele faz a, bi a biografia, e o sol não nascia, sem que Hudson Taylor estivesse vivo, o sol nunca nasceu, na China, sem que Hudson solteiro estivesse, de joelho. quando Daniel orou em Daniel 9, diz que o anjo veio velozmente, com uma velocidade rápida, e fala, homem muito amado, homem desejado, desde o primeiro dia que tu aplicaste, eu fui enviado o satanás viu que Deus respondeu a oração dele assim. em Daniel 10 quando ele vai orar o anjo é liberado na mesma velocidade o diabo trava se o inferno segurou o anjo, não pode segurar a sua família não pode segurar um filho não pode segurar um casamento só que Daniel não parou ele continuou não é que ele fez um propósito de 21 dias. É que ele orou e jejuou até a bênção chegasse. Ele orou e jejuou até a resposta chegar. E Deus envia Miguel, guerreiro das regiões celestiais de Gabriel fala: Desde o primeiro dia que tu aplicaste teu coração a orar, eu fui enviado. Mas o príncipe da peça me segurou. Mas aí Miguel veio. Escute: Não pare de orar. Até ver acontecer, não pare de orar, orar até o Espírito de Deus testificar o teu espírito, que a medida de Deus está cheia. Querido é assim, ó. Você começa a orar, lá no céu, está estranho um pouco, tem uma taça. Assim como tem a taça da ira, tem a taça da oração. Você orou é por nível que nem esse corpo aqui vai a resposta só vai vir quando a medida transbordar sabe por que você não recebeu a resposta? porque você desistiu não pare mas eu não estou Ei, quando Jonas ora Deus não fala com Jonas Senhor, fala comigo não quero falar com você porque Senhor eu quero movimentar o lugar que você está orando mas fala comigo, fala com você um detalhe transformar o lugar que você está orando você, eu vou transformar o lugar que você decidiu orar onde é? um peixe enquanto ele ora, o peixe está caminhando para o lugar que Deus quer, enquanto você ora, você caminha na direção que Deus está te levando ah, é, é, é. aleluia aleluia, glória a Deus quando a igreja está orando o anjo fala para Pedro assim, ó, segue-me e aqui é interessante existem portas pastor José que só vão abrir quando eu seguir a direção irmão, quando o anjo foi passando, era a porta de bronze quando o anjo chegava Anjo de bateira chegava atrás porta a se abrir sozinho. Você não vai precisar forçar a porta nenhuma para entrar, você não vai precisar saltar a janela nenhuma quando você seguir a direção. As portas começarão a se abrir. Deus vai abrindo. Você vai abrir a porta. Deus vai abrindo o Não pare a sua caminhada, Deus abre portas. Glória a Deus, aleluia. É Jesus e, ó, chegando lá fora, Pedro diz assim: Parecia um sonho. O que Deus vai fazer? Você vai dizer: Parece que eu estou vivendo um sonho. Deus vai tornar sonhos em realidade. Deus vai. É Realiza sonhos, Aleluia. Deus. Aí, ó, talvez sonhe o que você diz. Não tem como, Deus. Olha vale aí que eu acho, Senhor. Mas eu não tenho condições. Não preciso da sua condição, Senhor. Mas aqui está uma crise, mas não tem crise no céu. O céu não está em crise. Nós estamos em Cristo. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Pedro já está livre. A igreja tá? param de orar porque o alvo da oração deles não é Pedro, o alvo é Deus Pedro é só consequência da oração sabe o que acontece? você está orando por algo, Deus ao o alvo você pode orar Pedro já está livre e eles estão? Pedro não podia ir para qualquer lugar? sim ou não? Mas vai vir para o a Deus está falando assim Quando você começar a orar Você não vai precisar correr atrás de nada Eu vou trazer as coisas a você Porque eu estou na corrida da oração. Quer ser mais o ódio mesmo? Eu quero. Me alcance. Eu não paro de buscar você meu Senhor por causa do mesmo. Atenção, sério. Eu continuo orando. Oh, Senhor. E aí, Pedro chega lá. Vai no lugar da oração. e Ele bate. Tá todo mundo orando. Vai ver quando ela abre a porta ela fecha e diz Pedro está aí por que, por que ela não deixou Pedro entrar? está todo mundo orando não é justo só a luz está todo mundo orando Pedro está aí está doido, deve ser um anjo dele e aí, todos vão ver. O está livre. Quando você começar a orar, Deus vai libertar os cativos. Glória a Deus! Quem estiver em cativeiro vai ser liberto. Glória a Deus! E ela vai falar assim: Irmão, eu estava cativo nas drogas. E Deus vai fazer essa pessoa falar para você: Sabe por quê? era você que estava orando e você vai vir contar para nós aqui e dizer assim, fulano foi livre das drogas, fulano foi livre da construção, foi livre do homossexualismo do lesbianismo Ei, um casamento ia ser ia virar divórcio, Deus restaurou porque aí. É a igreja que enche A cidade da glória de Deus A Deus Repita-se comigo Deus, Deus. Colocou. Colocou Dentro de mim, dentro de mim. A, resposta. a resposta Dessa geração Dessa geração Está dentro de mim De você A resposta Dessa geração oh, A resposta Deus. Dessa cidade Deus vai dizendo assim Eu quero usar você Para restaurar a cidade Entra Pedro, entra Pedro, entra Aí Pedro diz Não Avisa Tiago Eu estou indo para Cesareia Sabe por quê? Sabe por quê? Deus quer que essa bênção chegue mais longe. Deus, Aleluia, Jesus. Deus não vai te dar algo para ficar com você e morrer em você. O que Deus vai colocar na tua mão vai começar com você. Mas vai atingir cesareia de frente. sabe por quê cesareia? foi lá que Jesus levou os discípulos em Mateus 16 e diz está vendo aquela gruta ali de Panteron conhecida como porta do inferno onde suas feitas com danças demoníacas eu vou ficar na minha igreja e as portas do inferno não pode parar de orar. É por isso que nós cantamos, se eu orar, o céu vai mover. É por isso que foi lido aqui: Orai sem cessar. Esde ka badana de subia. Aleluia Jesus. Oya, é. is desencarnador irmão Jorge, não sabia pregar. Um dia ele teve que substituir a esposa e não teve muito, porque ele não sabia pregar. A esposa dele se converteu primeiro e ele odiava a crente. E um dia ele falou assim para a esposa: "Meu bem, você para a igreja." Você não dorme nessa casa hoje. Mas ela era uma mulher e ela assim. Ela diz, eu vou, porque eu não Jesus. E foi. Pense no frio. Quando ela chegou, a porta estava fechada. E ela dormiu do lado de fora. Ao amanhecer, que ele abre a porta e vê ela lá. Ela desperta, se põe de pé e diz... Vou fazer o teu café, meu amor. Ou se algumas hoje, iam murmurar e dizer Deus, estava na tua igreja. E aquilo que ela fez, impactou a vida dele e se converteu. E aquele simples encanador que ousou crer na palavra do Senhor, transformou uma nação inteira. 23 pessoas ressuscitaram no seu ministério. E quando a esposa morre, ele ora e Deus ressuscita ela. E ela diz: Meu bem, eu estou cansada. Deixa eu ir. E aí ela morre de novo. Deus pode nos usar. Se Ele nos encontrar no lugar da oração. É, Para ganhar almas, nós temos que orar. nós vamos entrar no nosso lugar secreto, não cabe o esposo lá, lá não cabe a esposa, não cabe os filhos lá só cabe você no secreto e o pai em oculto quando você encontra no seu quarto lugar secreto você encontra o pai em oculto e vocês dois invisíveis naquele lugar se conectam e diz assim e ele te recompensa Aleluia que nós possamos sair daqui hoje com o um desejo de orar. John Wesley só foi John Wesley, porque a mãe dele, Susana Wesley e Samuel Wesley, oraram pelos filhos. Ela teve 14 filhos, e nunca se ouvia um choro das crianças dos vizinhos em contra. Quando o Charles passava, ela segurava, colocava tentava, que estava uma hora. Deus abençoe o Charles. Passava John aqui, ela agarrava e me dá uma hora. Deus abençoe o John, usa o John. E em um dos cultos de John Wesley, uma senhora estava indo pela quarta vez e o repórter diz: Por que a senhora tanto vai ver esse homem falar? E ela diz: Eu não vou ouvir o que ele fala, eu vou lá ver ele queimando. De tanto que John Wesley orava no tabernáculo de John Wesley. Tinha dois buracos, pastor. São José. Uma escola foi visitar. E a professora falou que é o tabernáculo do John Wesley, fundador das, das igrejas Metodista Wesley. Aqui era a sala, aqui era, o parque, aqui, aqui era onde ele orava. Acabou ali, ela vai encontrando as crianças dentro do ônibus, falta uma. E quando ela vai procurar, tinha uma criança com os joelhos. Dentro do buraco, toda desconjuntada E a oração era essa Deus Arde ah, outra vez O nome desse homem William Billy Graham O repórter investigou a vida de Billy Graham por seis meses E não achando falha nele escreveu na pasta de do maior do principal jornal dos Estados Unidos, Billy Graham. O justo quando ele pregava, ele fazia apenas as pessoas pulavam a cadeira para aceitar Jesus. Porque Billy Graham era um homem de oração. Que mostra para Deus, arde ah, outra vez. a ah, Deus Arde essa chama fogo da oração e da palavra que dentro. ah de outra vez Senhor como o Senhor fez com John Wesley, como o Senhor fez com Smith e Wigley como o Senhor fez com Charles Wesley, George Whitefield com muitos homens, Maria Ethan Catherine Koeman, com Billy Graham faz outra vez no meio do seu povo fogo da oração e nós vamos ser arrebatados no fogo da oração Aleluia. o Senhor falou de dormir aqui ei, na parábola das dez virgens tem alguém que não está dormindo as dez estão dormindo mas tem alguém que não está dormindo o adulto e Deus vai levantar para despeitar as virgens que estão dormindo aleluia Deus vai levantar você com uma voz do na meia-noite Você vai clamar nessa meia-noite Essa meia-noite de sono, de letargia, de frieza Que nós estamos vivendo Deus Já morreu faz tempo Quando a gente não ora A gente não é quebrantado A gente não chora A gente não sente mais E o Senhor fala Eu quero te devolver Aleluia. O carro de sal você perdeu. Eu quero te devolver a chama do primeiro amor Eu quero te trazer a lembrança O dia que tu aceitou Jesus Eu quero que você lembre do dia Que fosse batizado no Espírito Santo Eu traz a memória O dia que você ganhou a primeira alma. Para Jesus, traz aquela promessa que ele te fez, que ele te levantaram no louvor, os quadrantes da terra ouvir. Traz a memória a promessa que ele te levantaria como pregador, que você viaja nos quatro grandes da terra. Traz a promessa, que vão esse casamento é o diabo não leva. Que o filho é seu e o diabo não vai passear com ele Traz a promessa, traz a lembrança, da Navadá. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir Aí fica o seu critério Se quiser se quer na presença dele Vai ser no ar de outra vez Deixa eu te contar um testemunho Que aconteceu em Minas Gerais Uma igreja estava passando por uma fieza, Pastor José Escute o que Deus pode fazer Irmã E teve uma noite que a irmã Deu um grito Bossa! todo mundo assustou, ela veio na frente tinha aquelas tipo da deus e a mão, não sei se alguém já viu umas de madeira que tem aqui na frente ela grudou aqui e se ajoelhou o culto acabou e ela ficou As luzes... iam chamar ela, mas não tem e não chamou fecharam a igreja e foram embora e ela ficou isso era segunda noite ela ficou a noite, de domingo segunda a cidade começou a comentar a irmã ficou doida, está lá na igreja orando. Terça-feira de dia Vieram para o culto de doutrina Como a notícia falhou, a igreja adotou. Em Minas gerais né? Teve o culto de doutrina E a irmã que Antes do pastor da bênção apostólica Ela levantou Toda porque doía isso aqui, que ela estava no tempo ajoelhada E ela levantou a mão e falou Aviva a tua obra Senhor batido a igreja de 100 membros foi para 1.500 membros. Oh, meu Deus, meu Deus. E o que Deus pode fazer? Se alguém se resolveu, Deus não precisa de muitos. Basta alguém de coragem, dizer, basta e dobrar o joelho que Deus se levanta e aviva até uma cidade. Pai querido e amado, nessa noite, com desejo no nosso coração de te buscar. Preciso de um sono, Senhor. Desejo de meditar na Tua palavra. Desejo de ter comunhão com o time de revelação. Que seja quebrado dos grilhões que impede a gente de orar, que impede a gente de ter comunhão. Que essa noite seja uma noite de impacto. Toca, chama, vocaciona hoje. Entrega promessa. É o Teu te peço e só quem crê, dá um glória para Ele. Daraka lara badara lara badara daraka lara badara aleluia as bontia puder amor bontia meu amor oh glória a deus corta uma oração nessa noite